A Igreja Evangélica do século XXI, precisa lidar com muitas demandas para as quais o ofício pastoral, precisará de um corpo diaconal preparado, atento e sempre pronto para servir ao povo de Deus. No passado, os diáconos foram apresentados à Igreja Primitiva para suprir uma necessidade emergencial. Hoje não é diferente. Neste curso, Diaconia para o Século XXI. Você aprenderá tudo sobre a função e a importância do diaconato, através das seguintes matérias divididas em 11 módulos. Módulo 1 – A natureza do diaconato. Módulo 2 – As qualificações do diácono. Módulo 3 – Aprovação dos diáconos. Módulo 4 – Os deveres eclesiásticos do diácono. Módulo 5 – A igreja e o trabalho feminino. Módulo 6 – O diácono como filantropo. MÓDULO 7, COMO SERVIR a SANTA CEIA MÓDULO 8, COMO RECOLHER AS OFERTAS MÓDULO 9, O DIÁCONO COMO INTRODUTORES MÓDULO 10, O DIÁCONO COMO EVANGELISTA MÓDULO 11, A ÉTICA DIACONAL Este curso tem como finalidade a formação teológica para o Ministério Diaconal na Casa do Senhor. Aborda assuntos desde o comportamento pessoal, apresentação diante da igreja e das pessoas, sejam crianças, adultos ou jovens. Bem como esclarece as bases bíblicas para a importante função diaconal. Compreenda todas as atividades diaconais da igreja, desde o momento que antecede o culto, durante a chegada das pessoas na igreja, o desenvolvimento das partes de um culto, e até o momento final do culto para que tudo seja feito com amor, respeito, dedicação e fidelidade. Este curso demonstra pontos importantes na vida de um diácono, para que o seu serviço na igreja seja uma bênção para todos. Pois o diaconato deve ser composto por pessoas regeneradas pelo sangue de Jesus, chamadas e preparadas para servi-lo até sua volta, na unção e no poder do Espírito Santo. Neste curso, Diaconia para o Século XXI, você aprenderá todos os passos e requisitos necessários para excelência no diaconato.